Bem, muito bom dia a cada um e a cada um dos aqui presentes. Quero saudar aqui o doutor Rubens, em nome da Converge, juntamente com o Samuca, saudar o professor Márcio, aqui do SECOM, representando a UNB. Dizer que, para mim, é uma satisfação muito grande, eu estava falando com o Márcio, e, e dizer que, quando esse seminário está debutando, fazendo 15 anos, eu também aqui estou debutando, né, participando pela primeira vez e na condição honrosa de ministro das comunicações, é, função que há quatro meses a gente tem tentado construir juntamente com todos os segmentos que trabalham a área, especialmente no, no aspecto macro, a radiodifusão. E aproveito aqui para saudar o Daniel Slaviero, presidente da aberT e também juntamente saudar o nosso secretário de comunicação eletrônica, Roberto Pinto Martins, e, ao mesmo tempo, a área de Telecom e saudar aqui, representando todas as entidades representativas, o Levi, presidente do Sinditele Brasil, juntamente com o nosso secretário de Telecomunicações, Max Miano. Enfim, para todos nós, que e principalmente, lógico, para todos os senhores e senhoras que estão há décadas é, ou, ou há anos discutindo essa temática, nós vivenciamos, no final do ano passado, e entramos 2016 com vários desafios, eu particularmente quando assumi o ministério no dia 5 de outubro já nos deparávamos naquele momento com alguns desafios praticamente imediatos e alguns conseguimos encarar, enfim, dentro do âmbito da radiodifusão, a migração, a FM, que há dois anos não se definia uma parametrização da mudança de outorga, também essa proximidade e o piloto que se deu, que está dando em Rio Verde no Estado de Goiás, no switch-off da TV analógica, e, consequentemente, entrada em operação da TV digital. Então, alguns desafios que nós estamos tratando e construindo. Fizemos adequações no âmbito dessa, do switch-off e conseguimos, preservando o prazo limítrofe de 31 de dezembro de 2018, é, fazer adequações internas que propiciassem a radiodifusão, as teles e ao consumidor, e ao, e ao cidadão brasileiro, é, as condições para que não houvessem prejuízos para nenhuma das partes. Então, são desafios que nós conseguimos é, superar, ou estamos superando, no âmbito, digamos assim, de interesses que são convergentes, mas que são muito sensíveis a eventuais mudanças. Nós temos aí, já no já começamos o ano, com a conclusão da nossa consulta pública, abrimos a consulta pública no último Dia 23 de novembro Sobre o novo marco regulatório das telecomunicações E essa consulta pública É bom que se diga Teve uma participação absolutamente fantástica Foram 915 contribuições Algumas extremamente bem fundamentadas Outras contribuições de ideias Extremamente bem-vindas do mesmo jeito Só para se ter um parâmetro Nós tivemos essa consulta pública No período que foi de 23 de novembro Seria apenas um mês Mas houve uma demanda de todo o setor, nós prorrogamos até 15 de janeiro. Então, essas 915 contribuições vieram nesse período de aproximadamente 50 dias. Enquanto isso, só para ter uma comparação de quão participativa foi a consulta, nós tivemos, no marco civil da internet, aproximadamente 1.200 sugestões, com muito mais divulgação, com muito mais tempo para que fossem elaboradas sugestões. Então, é algo que nós temos absoluta convicção de que foi extremamente participativo, assim como participativo está sendo o nosso grupo de trabalho, que envolve diferentes stakeholders, né? aliás, muito semelhante ao que temos aqui na composição desse seminário, mas o nosso grupo de trabalho, incorporamos recentemente também parlamentares, eu que, tenho uma, eu que sou parlamentar e compreendo bem a importância da participação parlamentar num grupo de trabalho, e aí é completamente independente de posicionamentos, governo, oposição, partidos da base ou partidos de oposição, nós temos, acima de tudo, uma causa que transcende a conjuntura política, que é justamente a causa de termos a modernização do nosso marco regulatório. E aí saúdo aqui o, o deputado Vitor Lipe, que é do PSDB de São Paulo, que tem sido um parceiro de todas as horas do, do Ministério, de todas as ações do Ministério das Comunicações. Então nós temos convicção de que, da forma como vemos, estamos trabalhando, da forma como está tendo total atenção, volta a dizer, do Congresso Nacional, total atenção do novo ministro da Fazenda, que, à época, ministro do Planejamento, participou do lançamento da consulta pública, total atenção da presidenta Dilma Juan Rousseff, uma vez que tanto ela quanto o ministro Nelson Barbosa foram bastante enfáticos na última reunião, quinta-feira passada, do Conselho, desenvolvimento econômico e social, da importância da modernização do marco regulatório das telecomunicações. Por isso que nós temos a intenção de, até o final desse primeiro trimestre, termos uma proposta a ser, digamos assim, pré-discutida dentro do governo, com o grupo de trabalho que foi prorrogado a, a sua vigência, para que possamos apresentar a Presidenta, e a nossa ideia é que nós possamos enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei com urgência constitucional. Nossa ideia ainda não está efetivamente definido. vamos construir isso em conjunto com todos os atores envolvidos, para que nós possamos realmente enviar um novo marco regulatório. E é bom que se diga, e aí eu também coloco um pouco da minha experiência nesses últimos quatro meses, que a gente vivenciou na prática, e digamos assim, é, bem na ponta, a importância que teve o marco regulatório vigente. Né? É de 1997, portanto, 19 anos atrás... E cumpriu sua função, previa a universalização da telefonia fixa. E essa universalização ela chegou a localidades a mais de 100 habitantes, nós termos orelhões. É? Só que, no decorrer desses 19 anos, houve uma evolução extremamente significativa que o tornou completamente sem uso. Porque, hoje em dia, você vai para qualquer localidade, eu fiz essa experiência em vários locais do Brasil, não, é? não apenas em sedes de município, mas em localidades, e a gente pergunta quem usou o orelhão. Nos últimos 90, 120 dias, ninguém levanta o braço. No máximo, uma ou duas pessoas, e uma plateia mais ou menos do tamanho como aqui que está. E quando eu falo de uma plateia do tamanho que aqui está, é uma plateia de pessoas simples, pessoas que hoje conseguem ter a necessidade, visualizar a necessidade, bem diferente de 20 anos atrás. A necessidade de ter acesso à banda larga fixa, imóvel, ter acesso a uma comunicação mais rápida do que necessariamente a orelhões. Então, a nossa ideia é buscarmos, dentro do novo marco regulatório, a universalização da banda larga. Temos metas que podem ser consideradas, inclusive, ousadas, mas são metas discutidas a nível de governo. Nós queremos chegar até o final de 2018, na verdade, previsto está em 2019, por conta da vigência do plano plurianual, não é? Mas queremos antecipar, para o final de 2018, chegarmos com fibra ótica a 70% dos municípios brasileiros, que corresponde a 95% da nossa população. É? Essa é a nossa ideia. Para isso, há uma ampla concertação com todas as operadoras, há uma ampla ação da Telebrás, um diálogo permanente com os pequenos provedores, de forma a atingirmos essa meta e, consequentemente, levarmos a internet rápida, através de fibra ótica, a, a esses 70% dos municípios. Complementando essa ação, estamos lançando até o final deste ano o nosso satélite geoestacionário. Um satélite que está sendo construído na França. A estação de solo, vão ter duas, na verdade. A, a daqui de Brasília já está com todas as suas instalações, mesmo que, mesmo que provisórias próximas de serem concluídas. Acreditamos que até também o final de março, a antena já foi içada, é na base aérea de Brasília. Estivemos lá há umas duas ou três semanas atrás. A antena já foi içada, o controle de solo, que vai se dar inicialmente em containers, e depois nós vamos fazer é, um centro de controle extremamente moderno, né? mas já está tudo pronto para que, quando o satélite for lançado, no final do ano, na Guiana Francesa, nós possamos já entrar em operação, provavelmente, início de abril de 2017. Esse satélite vai ser compartilhado com o Ministério da Defesa, mas vai servir justamente com a utilização da banda KA, para que a gente possa levar a internet em locais onde não conseguiremos chegar com a fibra ótica. Então, isso dá uma noção da, da, da ação espacial que nós teremos a nível de território geográfico que o Brasil tem, de dimensões continentais, mas é olhando para todos os locais do nosso país. Essa é essa ideia de universalização que nós queremos implantar. Nós sabemos que existem, logicamente, mecanismos que, que vão, podem facilitar e sabemos que, que o, o marco vigente, ele previu o Fundo de Universalização da Telefonia Fixa, que, infelizmente, não atendeu os propósitos que a legislação previa. Né? Nós sabemos que, historicamente, os nossos fundos constitucionais, infelizmente, não, não detêm mecanismos que evitem seu contingenciamento e, consequentemente, a não utilização desses fundos para a ação finalística. Talvez seja um dos desafios que nós tenhamos que colocar no novo marco. Né, para que, efetivamente, recursos que são destinados a investimentos na, no âmbito das telecomunicações, eles sejam utilizados no desenvolvimento das telecomunicações, que eles não sejam utilizados para aumentar a superávit primária. Eu tenho, digamos assim, até certo ponto, uma liberdade de dizer isso, porque, historicamente, sempre tive essa atitude perante outros fundos, como, por exemplo, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. É? Nós sabemos muito bem a importância que tem esses fundos na, na, na sua ação finalística. Infelizmente, ações são desvirtuadas e, consequentemente, nós atrasamos bastante é, a entrada em operação de algumas ações por conta dos recursos que poderiam ser os adequados para os investimentos, mas que, infelizmente, são contingenciados. Enfim, dentro do marco regulatório temos vários desafios. E a consulta pública veio nessa perspectiva. Foram elencadas várias perguntas, da questão da, da, da necessidade de uma ação mais efetiva do Estado ou de uma ação menos efetiva do Estado. Evidentemente, se nós temos um, um, uma região onde a concorrência ela é punjante, é claro que o Estado não precisa ter uma ação tão efetiva. A própria concorrência ela consegue fazer com que os usuários sejam extremamente bem atendidos. Mas a gente tem que atentar que boa parte... A grande maioria dos nossos municípios, por exemplo, só é atendido por, um, por uma operadora ou por duas no máximo, e, consequentemente, nós temos que ter um olhar atento para isso, até porque qualquer investimento nessas regiões, nessas regiões muito provavelmente, vai ter um VPL negativo. Então, a gente tem que ter um olhar muito atento, a gente tem que ter um, um cuidado muito grande para, de repente, nós não apartarmos as regiões economicamente viáveis, para as grandes operadoras das regiões economicamente inviáveis. E aí entra onde aonde entra a ação do Estado para proteger que as telecomunicações sejam o direito de todos, claro. Da mesma forma, nós temos que entrar no conceito de bens, bens reversíveis. O que são bens reversíveis? Lógico. Nós temos aí, sabemos a, a, a, a preocupação de algumas empresas que são concessionárias de, tele, de telecomunicações, de serviços de telecomunicações Por conta de que nós ainda temos nove anos de vigência do seu, do seu contrato E esse conceito de reversibilidade precisa ser observado pelo novo marco regulatório Se vamos, talvez, é, antecipar o fim desse, de, dessas concessões e modernizá-las Enfim, várias ações que precisam ser discutidas dentro do aspecto legal e do aspecto infralegal Sabemos a importância que tem a Anatel nesse processo Saúdo aqui o nosso conselheiro Aníbal Não vi o João ainda Não sei se o presidente da Anatel... Chegou já? Chegou, Samuco então, Mas em nome dele quero saudar todos os cinco conselheiros da Anatel E sabemos a importância que tem Nas questões que nós estamos discutindo infralegais O PGMU A questão da discussão das concessões Enfim nós temos aí algumas ações que são que têm um caráter infralegal e da mesma, da mesma forma precisam ser observadas. Precisamos discutir muitos assuntos. Né? Nós não podemos nos digamos assim nos afastarmos de nenhum dos temas e queremos discutir. Queremos discutir com todos os segmentos. Nós temos prazos extremamente exíguos para atender. Eu, desde que assumi no início de outubro, sempre disse que a gente tem muito pouco tempo a perder. Até porque a evolução tecnológica no âmbito das telecomunicações é muito rápida. E esse marco vai ter essa característica, precisa necessariamente ter essa característica, de ter uma certa flexibilidade para incorporar as inovações tecnológicas que venham a aparecer. Nós estamos aí muito próximos de, de ter uma internet das coisas como, como uma digamos assim, como um instrumento extremamente importante de modernização, não apenas do processo produtivo, não apenas da vida das cidades, mas da nossa vida pessoal. Não é? A tecnologia 5G, um processo extremamente célebre para entrar em ação aí, é, cronograma comercial previsto para 2020, mas até lá nós temos absoluta convicção que várias ações utilizando essa tecnologia serão implementadas é, a nível mundial. Então, o Brasil ele precisa estar pronto para isso. E estar pronto para isso necessariamente envolve a modernização da sua legislação, envolve uma preparação, volto a dizer, de todos os atores. E aí saúdo mais uma vez aqui um seminário que tem, digamos, essa composição é, é, dentro de um cenário multissetorial. Não é? Academia, sociedade civil, empresas, governo, pequenos provedores, enfim, toda... toda todo um arcabouço de atores que, sem dúvida alguma, tem tudo a contribuir para que nós sejamos. Assim como somos em relação à internet, é bom que se diga que o Brasil, em todos os eventos que nós temos participado, eventos internacionais, o, o, o Brasil tem sido um exemplo e muito respeitado dentro da, do âmbito da legislação da internet. Não é um ambiente multissetorial, um ambiente multilateral, mas que tem a necessidade de ter um mínimo de regramento, e esse regramento está sendo consolidado agora, com a consulta pública, né, uma iniciativa, até certo ponto, é, louvável, né, de, de um instrumento que é de iniciativa monocrática, iniciativa apenas de, da, da presidenta da República, mas abria uma consulta para que possa cada vez mais legitimar esse decreto regulamentador do marco civil da internet. Enfim, eu, uma coisa que até das nossas características pessoais e, e, e políticas, a gente, independente de posicionamento partidário, nós queremos discutir as causas, nós queremos discutir todas as ações que serão indispensáveis à implementação das nossas políticas. E essa discussão, talvez boa parte dos senhores e senhoras já tiveram conosco nesses quatro meses e viram que nós, se tem uma coisa que nós temos é total abertura para discutirmos, para recebermos sugestões e, assim, construirmos a política de telecomunicações, que eu tenho absoluta convicção, é um, é um instrumento indispensável para o desenvolvimento que nós queremos no nosso país, um, um desenvolvimento com integração, um desenvolvimento com inclusão, principalmente do, dos milhões de brasileiros que ainda estão apartados, de uma, de, digamos, da, do acesso à internet. Né? Recentemente, eh, nós nos deparamos com a pesquisa, e sem entrar no mérito dessa pesquisa, mas a que nós temos acesso e acreditamos que corresponde plenamente à realidade é que temos 55% dos brasileiros é, acima de 10 anos de idade online, mas 45% ainda estão completamente offline. Né? Nós precisamos ter um olhar muito atento. Precisamos ter um olhar muito atento para algo que, inclusive, é, estará dentro do nosso novo modelo do Plano Nacional de Banda Larga, e que é a questão de levarmos internet rápida às escolas públicas. Nós temos hoje 92% das escolas públicas urbanas com acesso à internet, mas com velocidade de 2 mega. 2 mega na casa da gente, a gente já fica com raiva. Praticamente não serve. Imagina numa escola pública. Mal dá para atender a secretaria, por mais modesta que seja. Então, o nosso diálogo com o Ministério da Educação, com a Telebrás, com o FNDE, é fazermos que a internet chegue com 80 mega de velocidade nas nossas escolas públicas urbanas. Isso vai trazer uma economia a médio e longo prazo, inclusive para o nosso país. Não, sem contar que a internet aí sim vira verdadeiramente um instrumento de igualdade de oportunidades, porque, sempre digo, há décadas atrás, a, a, a gente ter acesso a um conteúdo pedagógico, nós tínhamos que ter um mínimo de posses para comprar enciclopédias ou para comprar livros adequados, ou entrarmos em filas, em bibliotecas, para ter acesso àquele a, a, a, a instrumento de estudo adequado. A internet propicia isso, independente da classe social. Agora, cabe... As instituições governamentais Fazerem com a internet realmente seja um acesso rápido Porque senão vai continuar Digamos assim Estaremos continuando Apartando as nossas crianças e jovens Pelo CEP ou pelo CPF Da origem deles É isso que nós queremos Com certeza extirpar Queremos dar E aí entra a função da internet Como esse grande instrumento Tão sonhado de igualdade de oportunidades Cabe a nós, e aí digo Governo, sociedade civil, todos os atores envolvidos nesse processo de telecomunicações. Construirmos esse Brasil que necessariamente passa pela modernização de toda uma política e que no curto prazo nós já temos esse grande desafio, que é a modernização da nossa legislação, né, tanto no aspecto infralegal quanto no aspecto legal. Para isso é indispensável o envolvimento de todos os senhores e senhoras e nós apenas estarmos servindo para digamos assim, aglutinar sugestões e implementá-las. Implementá-las com, com o apoio de todos, e que, com certeza, nós teremos condições, num curto espaço de tempo, de fazer o Brasil que tanto sonhamos. Telecomunicações, tenho absoluta certeza, pela visão que nós temos da presidenta Dilma, pela visão que nós temos do novo ministro da Fazenda, pela determinação governamental, pela, pelo exemplo que as empresas, que os pequenos provedores, que, que toda a radiodifusão, que a imprensa que toda a sociedade civil, que a academia que já nos proporciona, eu não tenho, eu não tenho dúvida que esse amplo diálogo envolvendo o Congresso Nacional certamente fará é, do Brasil também um exemplo na área de telecomunicações. A todos que organizam esse seminário, quero agradecer mais uma vez o convite, pedir desculpas por não poder participar aqui do debate, é por conta de que amanhã vou ter que estar é, cumprindo uma agenda... É, que vários ministros vão estar cumprindo em paralelo com a presidenta Dilma, e eu tive que antecipar toda a nossa agenda da quarta-feira para hoje, então ficou bem, bem acumulado, então peço desculpas, mas certamente não faltarão oportunidades, se não é, nesse seminário, mas em outros momentos de estarmos dialogando e construindo juntos essa política de comunicações que eu sei que os senhores têm absoluta é, é, convicção da importância que tem. Certo? Muito obrigado, um bom seminário a todos.